Eu vou com o famoso Time Warp Mage, com o Twist à la David Simões. Twist à la David Simões, gostei. Chama-se chama basicamente chapar o yogg aqui. Estás a ver? E esperar que corra bem. Ok, bora lá. É lá, loconho, caralho. Eu não sei se isto foi muito bem jogado, mas, mas pronto, estamos a aprender. É o que entra. É o que interessa. Ai Jesus. Meu Deus. Que zebra, não curto quando tu dizes essas cenas. Epá, a carta a carta que tu me deste é boa, mas para agora não, mano. Not. Epa é e... droga. E... Eu não tenho nada para fazer. Sim, mas eu dei-te uma carta interessante, mas tu não tens nada para fazer. Deve ser uma carta boa late game então. É, é, é late game. A cena é que este deck por acaso nem é muito early game, puto? A cena é que essas duas cartas tu fizeste, estás a ver, são cartas boé fortes early. E eu, mas eu, neste momento não tenho resposta para isso. Ah, damn Liboy. Vai, fireball. Smork. Because face is the place. Ah, é, puto. Tu, tu tens de fazer alguma coisa agora, senão. Puta a cena é que eu não consigo, percebe? <risos> a a, a Re... minha, mão, minha mão foi tão má. Re... A Minha mão foi tão má que eu não consigo fazer nada. <risos> Ai, rip! Tá bem, pronto, olha aqui, Acho que vamos ter de jogar outra vez. Boa, Ok, ok, 1-0, 1-0, na boa. Tive sorte, tive sorte, tive sorte com a mão, tive sorte com a mão. Ah, uh, qual é que foi a carta que ganhaste já agora minha? O, uh, é para, como é que se chama? O Mediv. Ah! <risos> Ah, tipo, é bom, é bom, ah, mas não é para agora. É? Pois, pois. A cena é que eu não percebi nada do teu deck, eu não imagino se isso se, se será tipo um deck lento, um deck rápido. Não percebi é... um piece. É, é... é... é assim, é sim, é sim, então... É assim, é assim mais ou menos. Tá? Pronto, é um deck nas Nazoth, o que é? <risos> ah, eu curti, eu, eu curti eu o ter aquele herói de atirando como herói de triste. É bem fixe. Já estou farto de ter aqui o Andler. Oxi. Uh, eu, eu tenho a ideia que ganhei uma quest para ter um herói qualquer, mas eu nem percebo se é do herói de Rogue ou o que é que é. Fiquei um bocado na dúvida. Uh, uh, uh, Exato, isso é o herói de quê? Rogue Decisions, Decisions What to do Ok, vamos.. Vamos fazer isto.. Uh, ok, está bem, Sure. Opa, ok. Hum. What could it be? É no 25 que largas Gandaminion, puto. Sure. <laughs> <laughs> oh my god! What could okay. it be? <laughs> ok, bora lá. Obrigado. É, mano, a sério. Foda-se. Hum. Olá! Perdão, perdão, perdão! Ah man, what the fuck, really? Come on! Enough, já Já fizeste mais spells roubados? Man! Man! <laughs> tipo seriously! Vamos é fazer assim... Ui. e assim... e go face, print. E esperar que, que não aconteça nenhum desastre. Olha, também tenho uma dessas. Oh, claro, então... E o mediv Eve, put you into Nydas já agora? Não, mas tenho isto. Obrigado. Ok. Uma boa carta. Contra certos decks, mas acho que contra o teu não é assim muito boa. Fuck that. Ok. Bora, Yola. Estou mm -hmm. tipo aqui a torcer o dedo e a fazer figas para não teres nem um shadow death, nem fireballs roubadas da minha mão. Ou entumbos ou coisas isso. assim. Mas tenho isto. Ok. Ah pronto, isso assim então... Ok, ok, então agora, agora sim estamos a, a recuperar o jogo. Então vamos lá fazer isto... E... Não o Antoneida se estás <risos> a recuperar o jogo? Ok. Você quer usar a Eu quero usar a espelha! vai! <risos> <risos> <risos> Epa! Outra vez arroz! Epa, se tu soubesse o quão chateado eu estou a ficar, man! Com essas... Com essas jogadas de pizza, man! Fuck de Ai, o Cavalistão! Ah, ah, e by the way, a primeira, a primeira arena que eu fiz, de 7-3. Ok, nice, nice. Eu a última que fiz, acho que fiz tipo 2, 3. <risos> Portanto, perdi, acabei por perder 10 de gold. Ganhei tipo 41 um pack, estás a ver? Portanto, ah, perdi 10 de gold. Oh yeah, motherfucker. <risos> Daqui, um, dois, três. <risos> Ai Jesus. Mas levar mil Acho eu. É. Espero eu. É. É. É, também nada assim de muito importante. Uhum. E assim. E assim? Foi <risos> foi sério? <risos> <risos> sério? Só a despachar a carta Se vai? Usava de verdade, espaço, já estava tipo full Eu quero acasar que spell que é uma Isto é uma boa cena puto Vamos aqui malhar nisto... E vamos... Ah, vamos fazer o quê? Vamos aqui malhar nisto... na não é que nem ganho muito em fazer isto, mas pronto. A é que se eu fizer tipo isso na, tipo, no teu cara eventualmente jogas aquilo, fica-se a 40 da vida, tá se vai. Se eu fizer isto no, no Minion, tu curas o Minion. Mas pronto, não bom. Só aproveitar a mana. <risos> isto é o novo mage, put. Uhum. Yeah, mais ou menos. É! Ok, como é que tu me podes ganhar o jogo? E se calhar não foi a melhor jogada, mas pronto. Na boa. Como é que eu te posso ganhar o jogo? Oh, oh puto, tão fácil. Se tu soubesse seguir a minha mão. Até te, te, te rias. É, é esse o meu problema. Até te rias, se tu soubesse assim, é mal. Ok, tens a ver parar Ya. Yeah. Ok. Não sei mesmo o que é que é de esperar, meu. Não sabes o que é que. Não, tu não esperes nada, puto. Oh, caralho. Não, não esperes nada, não estejas. Não tenhas estresses, puto. Não, não penses mais nisso. A vida não te corre mal. Não te like that, bitch. Ei, achei mal outra vez. Porquê? Hum, Se é que posso saber, não é? Devia ter feito outra coisa. Follow the rules. Eu estou a ter tipo, by the way, bué cuidado para não fazer overdraw. Ah, vou fazer overdraw! Shit! Esqueci-me de ganhava esta carta. Ok. Bora <risos> Fuck it Fuck it, I like it's drum and bass Ah tu não tens duplica Ah então já foste com o caralho com o... Já não tens mais nenhum Shadow or Death, boa Está na altura de eu recuperar pessoal Ah, uh ah -huh. hmm. Oh shit Ok Ai Jesus Cazabra The moment is coming Eu nem me tinha percebido tinha ganho esta cena. Tudo acabar. Eu acho que não tenho Lethal Acho. Mas pronto vamos. Uh oh, retard uh -oh, alert, retard alert, <risos> Ah, mas tu já me ganhasse o jogo e não consigo fazer muito mais. Yeah. Sim. <risos> Pá, turno 1 um a 4-5 yeah, não pode atacar, yeah. silence. Seguir uma 4-8 não pode atacar, silence. A seguir na 5-8 na pódio atacar, silence. Pô, mas uma cena, bê. Eu segui mal ali, bem. YOLO! Oh merda! <risos> Já perdi metade das minhas criaturas! <risos> Não sei! <risos> Tal! Fireball, ponhas tromas! Ok! Foda-se! Não! <risos> ok! A mim, a mim, a mim, a mim! Fala oh, tio, caralho, tal caralho, não ah, uh... uh... <laughs> oh, man, ah, oh, não, fucking giant. <laughs> Ok, tenho de atacar com antes que perca o turno Os poderes do Yogg-Saron <risos> uh, Tenho dois Pyroblasts na mão, que não estava no meu deck quando eu comecei a jogar <risos> Tenho de trabalhar, não sei se compensa não teres duplicados, só mesmo pelo casacas. Porque também já nem tens o Bran estás a ver e não, não sei até que ponto percebes o que é que quer dizer? Uhum. the end is coming se tivesse um erro um entidade e um espaço era lindo, <risos> era lindo. não, não tenho um erro da não. então vamos lá ver uhum. como é que eu agora qual é a strate strata é esta tal tal Extra turn só mesmo para pa poder jogar o Pyroblast, Estás a ver? E agora... Uhum. Tá <risos> Eu que andar muito choro <risos> Isto é bem fixe <risos> Ok puto, foi foi